Olá, aqui é o Daniel para mais um vídeo diário de Psicologia, e hoje eu quero falar sobre a palavra compromisso. Compromisso é uma palavra que faz parte de um dos valores da Direto, a empresa da qual eu faço parte, e é muito comum perceber que muitas pessoas não têm mais compromisso com algumas determinadas coisas. Elas simplesmente assumem projetos que não conseguem dar conta, elas simplesmente assumem é, determinadas funções na qual elas depois elas não, não conseguem realizar aquilo ou não se comprometem a, a realizar aquilo. Eu moro aqui no Rio de Janeiro e, enfim, eu já, já fiz viagens para alguns lugares, para outras cidades brasileiras, e dá para perceber que o perfil do Carioca, comparado a outros estados, como por exemplo, o perfil do Brasiliense, ou do Curitibano, ou até mesmo do Paulista, é um perfil até um pouco mais descompromissado. Se você perceber, em vários tipos de eventos, ou festas, ou, sei lá, ou até mesmo com relação a emprego muitas das vezes, as pessoas aqui no Rio, elas tendem a ser menos compromissadas do que as pessoas... É, em outros estados E até é engraçado é, isso acontecer Porque não querendo não querendo ser generalista né De repente você pode ser um carioca assim como eu E falar, ah Daniel, mas eu sou diferente Mas eu sou uma pessoa compromissada Eu sou uma pessoa que, que pego, que faço acontecer Enfim, eu sou uma pessoa que, que realmente consigo é, Fazer as minhas coisas dentro daquilo que eu disse que ia fazer Eu tenho palavra Mas é muito difícil É muito difícil é, a, a gente vê que as pessoas com perfis de cidades, de, com as pessoas que nasceram em cidades diferentes, elas possuem comportamentos diferentes e elas possuem perfis diferentes. E muitas das vezes uh, acaba-se que aqui no Rio tem um costume muito famoso, né? o, fa o famoso vamos marcar. E aí caramba, cara, a gente está muito tempo sem se ver, vamos marcar alguma coisa, vamos marcar sim, vamos marcar, vamos marcar. E aí só fica nesse vamos marcar, vamos marcar e nada acontece. E muitas das vezes em outros estados, uh, a ah, dia, horário tal, e as coisas acontecem. Então, uh, se você é um tipo de pessoa que simplesmente fica apenas no vamos marcar, a dica do vídeo de hoje é para que você possa simplesmente dá dia e horário para os seus compromissos, dá dia e horário para o encontro de amigos que você está adiando há muito tempo encontrar, dá dia e horário para uma coisa, para um sonho, para uma meta que você quer realizar e você fica adiando, adiando, adiando para um dia quem sabe acontecer, então não, não se permita mais adiar alguma coisa para o vamos marcar, mas simplesmente é, faça com que as coisas aconteçam de verdade na sua vida, pega a sua meta, pega esse encontro de amigos que você quer tanto fazer e coloca um dia e horário para acontecer que eu tenho certeza absoluta que com esse deadline, com esse prazo, com esse dia e horário, você vai se esforçar mais e muito provavelmente as pessoas também vão se esforçar mais. Então se você não tem esse dia e horário na sua vida, principalmente para os seus sonhos, que é algo muito importante, aproveita e já coloca dia e horário e faça com que ele aconteça. Tenha esse compromisso com esse dia e horário, tenha um compromisso com a data que você estabelecer. Eu tenho certeza que a sua motivação, a sua empolgação, ela vai mudar ela vai, vai, vai aumentar muito mais, beleza? Se você gostou da dica, se inscreve aí no canal, clica em curtir, é, compartilha também, que é muito bacana a sua participação aqui. Esse foi o vídeo de hoje, um grande abraço e tchau, tchau!